Mas enfim, tem embargo dessa empresa, a gente não pode falar nada. pode falar nada. Nada, senão somos. deve, deve estar ensinando um NDA lá que... Me apresenta, Pedro, pra fazer aquele ah? alvoroço de sempre. Alvoroço de sempre. Apresente-se. Salve, Ludonaldas! Caltóquio, palceiro tá muito comportado do Pedro... Oi? Tá muito comportado. muito comportado? É, ah, poxa, sabe, Ludonaldas, né? tá fofinho. Tá fofinho.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 Bom pra Ivan? falar sobre jogos. E aí, Pedro? Beleza? Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Na boa, na cogeria, como sempre. Fala, grande Ivan. Boa noite. E ah, aí, tô, aí, tava com saudade de conversar contigo. Ah, temos que nos ver, né? Temos que ver. ver. o Big lá, vamos tomar um shopping. Tem que tomar um shopping, temos que, que repartir aí uma pizza. <risos> Mas, ô, Ivan, a gente recebeu aquela informação tua e o Cal fez um artigo a respeito. É o seguinte: o Sul do Brasil.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 Essa troca de informação fez com que a gente interessante a gente precisa melhorar a qualidade dos jogos daqui. Uhum. A gente tem atividades com uma qualidade gigantesca, Rockhead com stars show de bola. Uhum. E aí, tá, tá na hora das outras empresas também começarem a ter uma qualidade melhor. para não virar aquela coisa do tipo, só duas empresas boas e o resto é a galera se virando, né? Exato. Então, o que, que a gente faz aqui? Um exercício é, a cada dois meses, a gente faz um playtest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 né? E aí a gente troca informações ali sabe? Então isso essa essa consultoria Além desses playtests é, Reuniões semanais que a gente está fazendo De troca de informação Está é, dando um boost muito forte Na capacitação da galera sabe? Então eu enxergo muito Que o mercado daqui está ficando muito maduro Uma coisa que a gente a percebe Que é bacana, Ivan tipo, é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 De como a gente tá com o Brasil, sabe? E a única forma de fazer essa comparação é com o um censo que já tá atrasado agora, né? Já, já passou, já está batido. Já tem um período, né? de dois anos. Só que o ponto, assim, eu acho interessante o tempo Eu acho que o Pedro, acho que é o nome dele é Pedro, né? Eu esqueci agora o nome. Pedro Santoro Pedro. Zambon, o homem. Sim, exato, bom, exato. Gente vou para caramba, eu acho que ele fez uma pesquisa sensacional, assim, ele tem muito conhecimento sobre o nosso mercado.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 Tiago Batista tá assistindo com a gente, Renato De Giovanni também. Aí, cheguei. Renato! É o Ítalo Nevins que tá com a gente também, Caltoque comentando também.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 É, obrigado. Essa Mas, é a parte a boa a da história. Tá, assim, é, e a galera também tá, me, tá indo bem. Assim, o Everton, tá, como presidente, tá muito foda. Assim, ele tem uma visão muito focada, focada também, né? Eu gosto do é, Everton. É, ele, ele complementa várias coisas que eu não tenho, assim. E aí eu acho bem fundamental a continuidade dele. Eu acho que o Diártico fez um bom papel no início, lá, Sem principalmente abrir portas com o governo e Sebrae, e assim por diante. E agora tá mais a questão do Everton é, junto comigo, realmente sendo mais focado, né?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 Um abraço, querido. Um abraço. Obrigado, um abraço. Produção, eleva o cosmo do seu coração.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 não, eu acho que, que isso é do Brasil. assim, é. é. é. é. é. é. é. eu tive no no Rio no fim do ano, né? Por conta tá rico. do hum? Fui trabalhar, cidadão. <risos> <risos>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 e mandaram uma imagem exclusiva do Deathbond, Mandaram dois vídeos pra gente Mostrando o gameplay Mas por que, que a gente se aproximou deles pra conversar, né? Ah, como eu disse, o jogo tá em desenvolvimento Mas uma coisa chamou muito a atenção Porque tem um dos personagens, né? Que tem movimentação de capoeira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 Específica desse personagem, que é o. Eu não vou ler aqui, Jesus. Eu coloquei uma letra muito pequena. Eu... O cara, cara é Dark Souls mesmo. Mas enfim, não consigo ler o nome do personagem, né? Mas ele é da região de. sai que Saia Bacan. tá aqui no começo. Vamos ver aqui o nome Por do favor, personagem. É? O personagem é o Mamdili Ogate, que é do reino sai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 jogo, o seu desenvolvimento seu, seu jogo projeto, índio. seu joguíndio <risos> índio você tem aí aqui a é... gente é a favor de indie, indígenas você quem não até... gosta de indígena, tá errado você tem até o dia 10 de maio pra mandar o seu projeto, você pode mandá-lo gratuitamente né? o, In... o Big Festival, que é o Brasil's Independent Game Festival vai se realizar no... em São Paulo, na sua oitava edição de 15 a 19 de julho no centro de...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 Eu tô ansioso, eu não vi ainda, lamentavelmente, a semana passada. A voz dos fãs faz a diferença, né? Faz, faz. Né? Não, e você vê que é engraçado, né? O, o, o, você tinha tudo pra ser mico o negócio, né? Porque tinha, tinha, tinha acabado de lançar o Detive de Pikachu, que era uma graça. Os filmes uma de games têm uma maldição. <risos> Tem uma Nada maldição, dá certo. Né? Aí o Sonic era horroroso, com aqueles dentes. O que é que. <risos> ele, parecia, ele parecia que tava com a cara pintada de aço. É um cara, era um cara. <risos> eu parecia o, o Cat, só que com o ouriço, sem o gato, né?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 Senhora, senhora Cal Tóquio. <risos> é, deixa eu ver aqui. O Nathan mandou um boa noite. O Nathan botou, mandou uma boa noite pra gente. Cara, obrigado por todos os comentários. Obrigado a todo mundo que tá compartilhando a, a live. Dando maior força. E é muito bacana isso.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 O que é o videogame? É? Ah, é apaixonado, então... ap, apaixonado por Death Stranding. Até mais. <risos>